Cadê o Ezinha? Vou aparecer aqui. Mano, muito tempo que eu não jogo de Graves, hein, mano. Mas... Deve ter muito segredo, não? Eu ia fazer P.F. pra gankar top cedo, só que a minha Irelia parece que caiu, mano. Graves não, Opa, a minha Irelia, Era mano. eu, né? Foi oh. mal, velho. Era eu, era eu. Que que e você achou que você? era eu? É. Safado partida ganha zica não, CH. Pera aí, pai. Esse Gravão você já tinha visto? Não, é a primeira vez que você lança esse aí. Mano, eu já fui mono nas antigas, tá ligado? cara tava, tava dando rinado aqui, mano, grave, É né? mesmo? É. Pô, dá, dá pra fazer, mano. Acho que ele não é tão ruim assim, não. Mano, é um Ramos de Ignite, tá? Você acha que ele liga? Ô, oh, acho que você gasta, não? É, é, é. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Achou? Ai, velho, eu fiquei confiante, eu não tinha que ter gastado, Marquinhos, eu fiquei confiante, não, você deu a call lá e tal, tá ligado? Eu não ia eu gastar, macei. mano, eu só ia... Até, até pra ele te matar, até pra ele te ele te matar. Vamos esperar o Ramosinho. Pô, a bot tá fechando agora que eu fiquei ver. Are... O oralho tá tá morto tá Ai, é kill pra mim, kill pra mim. Deixa aqui você. Caralho, time bom, velho. A gente pode invadir ele, viu, com o seu push? Posso? Eu prefiro do que a mano, os caras querem é fazer aronguejo. Se quiser, se quiser. sou tô todo seu, sou todo seu. Tá. Oxi, ele fez já o Blue. Olha ele aqui! Caramba, velho! É. Mano, nós. Acho que depois que você puxar, você vem rapidinho. Tá, pode ser, pode ser. Mano, esse. Ó, oh, tem um tweet aqui. Mano, eu vou guivar o E. tipo, toda a pressão aqui. Ó, oh, eu tô lutando aqui. Vamos, ah. a espadinha no ramos, a espadinha no ramos, sem flash, no ramos sem flash. flashzinho. Beleza, beleza. Tá, tá aí tudo. Olha o Dudu. tudo. Eu zonei Se aqui. Cara ramelar, eu, eu dacho. Tenho... Aqui, aqui. Aê! É, é. Fodeu, vai virar muito dano em mim. Não? Ah. Eu quero só roubar o Sap e ir embora, mano. Não sei se tá eu chato, assim, eu sou mano. chato, sou chato. Mano, a gente vai dar e vai isso aí? É sério? <risos> é, sou chato, sou chato. Cara, bom. Eu vou, vou sair daqui. É, vamos Ó! Oh. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. No, no, no, no Aurélio tá sem flash? Mano, cadê o Lucian? Aí, vai, vai, vai, vai. Vou mesmo, mano. O cara kill, hein? Tá bom, vamos, voltar, vamos, a gente tem que é o TP? Sei lá, tem alguém. Por bem a gente não compra isso, não. Caramba, isso foi massa, mano. Nós como uns dois minutos ali. Caralho, Ah, nós não pega, né, mano? E deve ter poço ainda. Caramba, não dou dano? Deixei o cara low aqui. Você viu se o Ramos subiu? Não, não vi. não Tô vendo base aqui agora. Bom, deixa eu de vular é de novo. aqui Mano, assim, é. não sei, Ezinha, tá tendo doideira aqui, velho. Nossa, ainda bem que meu R saiu, hein, véi Saiu bonito, velho. Estouro! Matibatu Tô na Nami aqui, tá? Dei um auto-ataque aí de ladinho Tô na Nami agora Vou cacetar ela até o final, mano Não para, não para Até morrer, até morrer hum. Só sai, tem um rato aí, tá? Tem um tweet aí ele tá aqui, ó, na ward agora, aqui. Vai te dar outro ataque daqui a pouco, velho Ah não, ele tá aqui! Ai, ele me dá de cara com ele! Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Caramba! Mata aqui, Aconte, velho. Cara. Cara. Ó, apareceram. Eu não certeza que você ia acerta, acertar essa ult, por isso que eu flashei logo, velho Foi tá rápido, né? Foi. Agora eles tão subindo, mas eu vou tacar e... Ah não, não, apareceu. Esse cara tá folgado, hein, véi. Toma esse. Eu morri Ok, bacana. E aí, tá... E aí que doidão, tá louco? Ó, tão subindo. Eles devem estar. Tá... Hum, corre muito, velho. A gente pegou a voz. Eu peguei. Ele ainda tá. Vindo. Ah, ok. Ajuda eu, vai. ter um aurélio em mim. Nossa, tô muito longe, velho. Acho que eu saio. Vai ter um Ramos aqui. Caralho, mandei bem, hein? Beleza, tô aqui, tô aqui, tô aqui Aqui, aqui! Que ah, é acho que um é. Ai, por que que eu Ai, que que frente? Vai, Caralho, ah, vai, tô Ah! Ai! Eu pego aqui na parede aqui, Ezinha, confia! Não sei se ele tem stun- Ah, Milton... Ai, mano, eu preciso de uma bilonguinha pra pegar o cara Ah! Você pega, pega, pega, pega, pega Talvez pega. Vai, vai, vai, vai ah, será bom? Nice, bora, Luluzinha, 40 segundos, dragão. Ai, meu Deus do céu. Sai, é sai, né? Tô tentando, mano. A Lulu, que eu não sei, velho. É. Ó, vai querer vir esse folgadinho, ó. Ó, oh, folgadinho eu ele. Tá com a Smoke lá no time dele lá atrás, ó. Rebenta ele. Caralho! É, assim? Caramba! Bora! Cadê o R da Irelia daquele knife? Eu tô uma smoke boa no time deles ali, mais ou menos, é pra verdade. zoninha. Ai, mas tem um tweet free hit, velho. Só que alguém acertasse alguma coisa pra mim, mano. Né? Ah, comigo aqui? Chorou, não é? A era, era limpa? Ah não. Ah. Ah, faz para com isso, mano. Caralho, <risos> velho. Meu Deus, cara. INTZ 2022. Aoshi, Melkyo, Brewster, PBO, Dream Team Caralho, mas é Esse tá diferente. Lançou <risos> a brava o guerreiro, filho. Mano, ó, ó, ele, ele, ele. Vocês perdem isso, não? Telei, telei, mas. Acho que. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Depende de que é o TP, mano. Eu tô no flanco, tô no flanco. Eu tenho arco escudo ainda, por isso que você for. Ai, tem um tweet de costinha, ah, hein, é. empaca Ui pra caralho. Dá um daninho no cara aqui, mas... Procura. Melhor wave assim, você não mata não. Ai, não mata não. Mano, mas é porque eu jurei que ele ia estar sem um W, mano. Aê. Caralho, o W dele voltou muito rápido. Porque Nossa, velho. Por que o Ezo não fala com chat? Tiroteia é esse, cronics. mano. Acho que é a primeira vez você aqui. Ai, né, ele tinha um ult ainda, velho. Dura muito tempo, hein, velho. Preparam, velho. Ah, então, Acho mas eu, eu tô ficar. puxando top. Tá suave isso aqui. Vou juntar com vocês agora. O Lúcio tá dando B, mano. Eu vou ter que pegar o Wave mid, mas cheirinho que eu vou morrer Pô, pro é. Twitch. Olha lá, descendo, ele. sentamos. sentamos dá esse TP. Falta ainda. Tá Caralho, mas a é Lulu luta. Caralho, velho. Oh, cara aqui se matou, se Tá uma, sozinho, tá, uma, sozinho uma... tá sozinho, tá sozinho. O foda é que a Irelia tá lançando a brava lá, mas eu vou te ajudar, mano. Deixa ah, não morro, não, não morro. Eu ir pra achar, mano. Tá Maro? Não vamos, tem. Vamos, vamos, vamos. Ô, GG mid. GG, GG mid? É, não é? É, hein? Eu também acho que é, velho Deixa a herede recuperar a pá. Mano, é GG ou fecha? É de falar, é, Você mano. tem que dar cara na no, no Aurelia só. Agora então. Nossa, acho que susto! Acho que dá, acho que dá. Vambora, vambora! Eu vou ter ult, vou ter vou ter Vambora, confiança, confiança, família, confiança! Tá pedindo então, pedir dano. Você vai ultar para eles e nós só canexos, então, né? Tá, pode ser, vou guardar o último pro Twitch. Vamos, não faz nada. Ah, Caramba. boa! Caramba! É, caralho, que legal. coisa é linda, velho! Caralho, foi foi bravo game eu. Play. Foi jogão, foi jogão.